Uma das coisas que é, me trouxeram alguns insights quando eu era professor né, era exatamente... Comecei a perceber que eu nunca tinha tido aula sobre coisas essenciais na minha vida e de quase ninguém também não. Então, aula sobre felicidade. Quem teve aula sobre felicidade? É, quem teve aula sobre como lidar com medo? Quem teve aula sobre como lidar com a raiva? Ou seja, quem teve aula sobre como lidar com as emoções... A gente aprende na porrada, na pancada. Né? É, e a questão da felicidade, é, a gente ou, ou acha que a pessoa feliz é aquela que tem muito dinheiro, ou é aquela que vive, é, digamos assim, é, sempre sorrindo, que ela não tem problemas, ela vive num né, estado de êxtase o tempo todo. Então, primeiro, você pode ter muito dinheiro e ser muito feliz, não há nenhuma contradição, entre ter dinheiro e felicidade ter dinheiro, mas não é só isso, porque a gente sabe que tem suicidas e tem muito dinheiro, então o dinheiro só, né, o dinheiro por si só, ele é uma energia e é a qualidade dele que faz você ser uma pessoa mais feliz, então você ganha dinheiro honestamente, você pode ganhar bilhões e bilhões, isso é maravilhoso, e você vai vai assumir mais responsabilidades, ganhar dinheiro nos coloca também no contexto de, de termos mais responsabilidade na nossa vida, é, e, e, e trazer sentido para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão em torno de nós. né Então não há nenhum problema com dinheiro, muito pelo contrário, né mas nós temos a ideia que só ter dinheiro resolve o nosso problema, então muita gente... É, ganha na loteria e depois joga o dinheiro fora né? muitas pessoas que ganham na loteria quando depois elas estão na miséria de novo porque acharam que era só ter dinheiro e aí elas têm uma relação é, com dinheiro de pobreza de uma pobreza emocional mental espiritual é, então é muito mais além do que isso né e também não significa que sua vida vai ser sempre um mar de rosas porque senão não teria graça a vida a graça da vida são os desafios né? é exatamente o aprendizado que a vida nos proporciona, tá? então não é assim, então a felicidade está mais ligada à nossa capacidade de ter resiliência, né, de passar por um desafio, voltar, aprender e continuar insistindo, continuar se movimentando na busca daquilo do seu sonho, E mais cedo eu costumo dizer, se ainda não, não deu certo tudo ainda é porque não chegou no final essa, essa é, a, é, o, é, o, é o que orienta a minha vida eu não tenho certeza eu não tenho dúvida que é, é assim para todos nós então nós cada um de nós estamos aprendendo aprendendo vamos aqui aprimorando aqui vamos aprimorando ali nessa trazendo uma busca de sentido para nossas vidas né é, é, é, essa perspectiva de que a felicidade é a capacidade de ser uma pessoa otimista mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos desafios. A gente está o tempo todo buscando acertar bus e buscando fazer o seu melhor. E buscando cada vez mais cercar também de pessoas melhores. Porque às vezes né, é, a nossa vida às vezes não avança como deveria avançar, porque às vezes a gente não está às vezes com as melhores companhias. Às vezes está até com pessoas bem intencionadas, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para... É, o movimento né, de, de ascensão, o movimento de evolução, que você possa estar naquele momento. Então é muito importante também ter clareza e ir fazendo os ajustes necessários, e isso requer aprendizado, lidar com pessoas não é uma coisa simples, né? isso tem todo também o um, um arquétipo das nossas relações familiares, então a felicidade está em viver a vida, aceitar a vida como ela é, é sem ser uma pessoa resignada, claro, no sentido de buscar sempre o aprendizado, buscar sempre a evolução, não baixar a cabeça diante de um insucesso, jamais. Ou seja, a gente está o tempo todo no, no, no foco de pensar grande, de, de evoluir e de prosperar, dessa perspectiva é, de se transformar numa pessoa cada vez mais feliz né, e mais preparada para a vida. Então, vou ler para vocês a frase do dia, que diz assim, ó, Ser feliz é uma atitude perante a vida, em que não mais reclamamos e nem nos vitimizamos. Qualquer acontecimento transforma-se em oportunidade de evoluir e prosperar. Felicitize-se. Esse felicitize são as frases, são as palavras que eu invento, né? Muitas das palavras que eu boto nas minhas, nas minhas frases não existem no dicionário, né? Como eu criei o frequenciômetro, né? enquanto eu crio algumas frases. É, que são que estão dentro do contexto, né? Mas é assim que as frases novas, as palavras novas, elas surgem exatamente assim. Alguém de repente pensa em, um, em algo e cria e aquilo, de repente, uma outra pessoa usa. Daqui a, daqui a pouco vai para o dicionário. Então, tem algumas palavras que eu uso que não não estão no dicionário. Então, é essa é essa a dica que eu dou para você hoje: felicite-se, desperte-se. Amanhã teremos uma nova reflexão para você.